Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula do nosso curso de Arduino básico com TinkerCAD Circuits. Hoje na aula 14 nós vamos falar sobre Display LCD, Liquid Crystal ou Cristal Líquido. Então o Display LCD está apresentado aqui né? e a hora que eu executo a simulação ele mostra informações aqui Aqui no caso eu escolhi mostrar o ângulo do servomotor, então hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente conecta o display de cristal líquido no Arduino e como que a gente programa ele. Então começando aqui pela parte das conexões, vou dar um zoom aqui, então para conectar o display no Arduino você vai precisar de várias conexões. Então eu preciso aqui primeiro a conexão da alimentação, 5V e do terra. Né? O terra eu também ligo aqui no pino RW, read write e no pino do LED aqui no finalzinho. E daí eu vou conectar aqui nas minhas portas digitais do Arduino, alguns pinos. Então eu tenho aqui no pino 12 do Arduino, esse sinal chamado Reset RS, no pino 11 eu conectei o E, que é o Enable E daí nos pinos 5, 4, 3 e 2 Eu liguei aqui o barramento de comunicação DB4, DB5, DB6 e DB7 Ok pessoal? Então essa aqui é a conexão básica que eu preciso para fazer a ligação do Arduino Com o meu display de cristal líquido tá? Tem algumas questões aqui também que eu vou mostrar para vocês agora Que é sobre a iluminação esse display de cristal líquido ele tem um LED atrás dele e ele tem aqui um ajuste de contraste. Então, para acender o LED, eu preciso de um resistor. Aqui estou utilizando um resistor de é, 220 ohms, se não me engano, tá? para polarizar aqui o meu LED que vai dar a iluminação. Então ele vem aqui do positivo, né? E daí aqui liga no meu pino LED. E para definir o contraste, eu estou usando aqui um potenciômetro. Então, o potenciômetro liga o positivo de um lado, o negativo no outro, e o pino intermediário do potenciômetro liga aqui no VD, que é o pino do contraste. Então, quando eu executo a simulação, ao mexer aqui nesse potenciômetro, eu vou variar o contraste, e portanto a visualização aqui vai ficar mais fácil ou mais difícil de acordo com o meu controle do contraste aqui ok pessoal? então isso daí completa toda a conexão elétrica que eu preciso fazer entre o meu Arduino e o meu display de cristal líquido vamos dar uma olhada agora no código que eu preciso para fazer isso funcionar então vou dar um zoom aqui mais um pouquinho então aqui no código do Arduino eu tenho que fazer a inclusão da biblioteca liquidcrystal.h que permite eu criar então uma variável, meu display, tá aqui, né? Que é do tipo liquidcrystal. Essa variável, meu display, eu tenho que passar aqui os parâmetros, que são os pinos que vão fazer a interconexão e o controle do display de cristal líquido. Então, olha lá, o 12 e o 11 são os pinos de reset e enable, e daí... 5, 4, 3 e 2 são os pinos do barramento de comunicação, aqui que vão passar os caracteres para serem apresentados no meu display Então, aqui está o código que eu apresentei na aula passada já, né? do controle da posição do servo, só que agora além de apresentar a informação no monitor serial, eu também apresento alguma informação no meu display Então eu começo aqui com meu display.begin né? em que eu defino aqui que o meu display ele tem 16 caracteres por linha e duas linhas. vendo aqui, ó, 16 e 2 é a quantidade de caracteres que cabe no meu display. E daí eu coloco uma informação aqui já no setup, meu display.print, eu vou colocar o ângulo do servo motor, né, mostrado no meu display. E aqui na minha função loop, eu faço tudo que eu já fazia, né, E meu display.setcursor 01 Basicamente estou dizendo aonde eu quero escrever 00 é a posição inicial Aqui é a coluna E aqui é a linha Então 01 um eu vou escrever na posição inicial Da segunda linha E daí eu escrevo aqui o valor Da posição e daí em seguida Eu ainda escrevo um texto, graus tá? E dou um delay aqui para que eu possa repetir Esse loop e ficar atualizando O valor de graus No meu display Ok pessoal, então agora vamos voltar aqui para a visão maior né? E eu vou colocar aqui o meu software de controle para funcionar Então na hora que inicializa o setup escreve lá o ângulo do servo E daí aqui no loop ele escreve 0 graus E quando eu vou mudando aqui o ângulo através do meu potenciômetro de controle você vai mexendo no servo e atualizando aqui a informação no display. Fica lá em torno de 90 graus. Mexe o servo e atualiza o display. Tá? Vou colocar aqui no 180. Olha lá. Mexeu o servo e atualizou o display. Ok, pessoal? Então, nessa aula, nós juntamos aí toda a informação que a gente já tinha sobre potenciômetro. Servo motor, portas analógicas, portas digitais e bibliotecas para fazer a interface do meu display de cristal líquido. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.